E aí galera, hoje eu vim mostrar para vocês um acessório muito legal que é o Quick Release da Xeon Para você que não conhece o que é um Quick Release, é uma forma muito mais dinâmica de você tá, é, estar rachando os seus acessórios que sejam uh, de rosca né? Então aqui você tem uma rosca 1 quarto e com o Quick Release você consegue estar tá evitando esse movimento de rosca que é muito chato, é muito devagar quando você está fazendo algum tipo de produção Vou demonstrar aqui no Weebill, o We é um exemplo muito bom para vocês que tem aí Toda vez que você vai mudar a base do Weebill, você tem que fazer esse movimento de cosca né Tirar daqui e colocar aqui em cima Com o quick release, isso torna muito mais prático Você pode estar apertando aqui, e estar rachando e colocando aqui em cima de forma bem dinâmica e ele fica fixo, tá? Ele não fica tipo solto nem nada, ele deixa bem fixo mesmo. E é só você está tá achando colocando Outra coisa muito interessante que eu gosto e quero falar para vocês é que isso não se limita apenas em produtos da Zion. Você pode estar utilizando também em outros produtos. tô com aqui um 360 é, da Nu e eu vou colocar aqui o cabo do próprio vídeo, né? a base do e -Bio. e se eu quiser remover eu só preciso puxar e colocar aqui e eu já tenho uma base para colocar o meu LED Então, se você está procurando um quick release né? esse aqui com certeza é uma das opções mais viáveis para você hoje no mercado né? pela gama de produtos que você consegue atingir com ele e para remover é bem simples, eu vou mostrar aqui no um detalhe para vocês, é só puxar para baixo e remover vou mostrar aqui de novo para vocês, só puxar para baixo e remover Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse videozinho rápido. Se você estiver procurando um Quick Release, considere esse da Zil.